Vídeo de hoje, testando o jogo de zero, noventa e nove centavos. Chega de enrolação, bora logo pro vídeo tchau. T me away from home show me pla never known world chase. The night. All of these broken dreams in flight And we'll fly Up here, we're free. Bound only by frozen memories, lost in time. Racing all these broken dreams tonight, and we'll. vídeo galera, espero que você tenha gostado do vídeo, beleza? Deixe o seu like comente aí se gostou do jogo, beleza? Inscreva-se no canal para batemos nossa meta de 300 subs, beleza? Então foi isso galera, espero que você tenha gostado do vídeo, até o próximo vídeo e tchau. Inscreva-se nos canais que participa da tanvnz beleza? Beleza? Beleza? Beleza e tchau.